Pizza caseira de liquidificador. Essa deliciosa e fácil pizza é a receita de hoje. Eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para receber as minhas receitas em primeira mão. Em um liquidificador você vai colocar um ovo, duas colheres de margarina, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo e uma colher de chá de sal. Bata aos poucos, abra o liquidificador e mexa com a ajuda de uma colher. Bata mais um pouco, coloque uma colher de chá de fermento químico e misture. Coloque a massa em uma forma untada. Eu estou utilizando essa belíssima forma de Nox da Magnox. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus para dar uma leve dourada. Recheie com o sabor da sua preferência. Leve novamente ao forno até derreter o queijo. E tá pronta, essa deliciosa pizza caseira. Sério, pessoal, ficou uma delícia.